E aí rapaziada, suave aqui, eu é sou o seu Titi trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu trago um vídeo aqui com o Facecam pra vocês. Me perdoa o barulho da ventoinha, mas por enquanto vai ser assim, né galera? Mas eu vou comprar um microfone aí. E mano, se você for novo no meu canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação. E também me segue nas redes sociais para ter aquela interação, demorou né? meu parceiro. Por enquanto eu tô sem celular, daí não vai ter como eu movimentar minhas redes sociais. Mas segue lá. No Facebook na página do Facebook tem como conversar com vocês então lá na página morou que vai na página a gente tá com bonitinho. Então hoje eu trago para vocês o um novo DD Tank da versão 6.9. Mano, top, tá, tá levezinho. Vocês vão curtir porque tipo assim é um novo servidor que saiu aí né? E eu não vou falar o nome dele aqui né, galera. Se você quiser entrar, o link dele vai estar na descrição. E mano, servidor muito leve, galera. Sabe por que eu falo que é muito leve? Que eu fiz live nele, se você não acompanha, eu tô trabalhando. Daí o que que eu fiz? Fui lá fiz live de madrugada. A galerinha entra umas 7, 8 pessoas, daí a galerinha começou a falar, nossa, o servidor é leve, dá pra jogar até pelo celular. Nossa, mano, que servidor top, tchetinha. Na moral, daí que, que eu decidi? Vou falar, vou mostrar pra todo mundo esse servidor. <risos> pra quem gosta aqui do canal, quem gosta de deletank Tank, você vai chegar como? Você chega você na live, igual ó. Bonito, ó, cheiroso. Já deixa o likezinho e fica com bonito e preto Já pode seguir a vida ó, no naipe, <risos> mas beleza, né, galera? Esse servidor aqui, mano, é um servidor que veio da versão 6.9. Como eu falei pra vocês, ele é unido com ó, pra vocês ver com quatro servidores. Entre você coloca que vê PVP entre os servidores, você vai achar os outros dos outros servidores, entendeu? E eu vou deixar o link na descrição para você entrar, vai ser bem simples, mano Você vai esperar 5 segundos Tá ligado? Você vai clicar no link, vai esperar 5 segundos Vai ver o anúncio, vai descer pra baixo Clicar lá, não sou um robô E assim vai entrar no Dilletank Por que eu coloco isso? Porque o Dilletank não me dá cupom no servidor Não me dá dinheiro para me divulgar o servidor E querendo ou não, meu público é um pouco grande Querendo, nesse fato de Dilletank, nessa questão de Dilletank é bem grande é o que eu acho né mano, pelo menos eu go... é, mil views, eu acho muito, muito com um canal de DD Tank né Então, vamos aqui pra mostrar o servidor pra vocês, essa é a minha conta, beleza galera Vou mostrar pra vocês como que ela tá, você começa nível 20, beleza, nível 20 Aí você começa com 20 de XP, primeira coisa que quando você criar sua conta, o que você vai fazer? Vai vir aqui no evento ilimitado, porque todo DD Tank que você querer Faz o seu é, cadastro e entra no evento, tem que você tem de vir aqui, galera, no evento limitado para poder ver se você tem item, mano. Isso é muito importante, cara. Olha lá. Daí você vem cá ver se os evento tem aqui, mano. Eu peguei todos os eventinhos aqui, porque de besta, não tem nada, parceiro. Mande o acudo, filho. Hum, tão ligado. Evento para YouTube, mano. Eu já tinha de ter recebido esse prêmio há muito tempo, porque o YouTube, filho, chegou na vara. Mas... Entrando em questão aqui do servidor, galera. Por enquanto, não achei nenhum bug que esteja assim, que ver, pra você falar, nossa, servidor, hein, bugado. Ó, a hora que eu tô gravando são 4 horas da manhã, pelo fato que eu chego 1 hora da manhã em casa do meu serviço. E. Eu decidi fazer esse vídeo, porque eu tô sem vídeo no canal uma semana, né, mano? Mas pode ter certeza que eu vou voltar com as frequências E vai sair vídeo top, tá, vendo? De evolução aqui nesse servidor Vamos fazer o seguinte, eu não vou colocar uma, uma meta bem alta aqui pra vocês bater vou colocar 100 likes, porque eu sei que a gente consegue Pega esse vídeo, divulga pra um amigo seu, faça essa, é, essa proeza aí de divulgar o vídeo Porque assim eu vou trazer umas evolução aqui, cara, você vai passar a conta, mano você vai falar, é que como que eu peguei a conta assim? Porque você viu o vídeo tchê -tchê. Daí você ficou como? Bonito, e forte, rapaz Então chega aqui com nós vocês verem. Ó, vocês estão vendo que não tá lagando nada, mano Servidor excelente, cara Muito bom mesmo, mano Não é pagando madeira pro servidor Não é que vê que eles estão me pagando, galera Porque, tipo assim, o servidor é leve mesmo Se você não tiver achando ninguém No mesmo servidor, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, em outro servidor Na início e assim você vai esperar um pouco né mano a gente vai ver que contos que dá de cupom vou mostrar minha conta pra vocês dá uma cancelada aqui só pra gente mostrar a continha Avanço um aqui na arma né mano e o mais engraçado sabe aquele negocinho que a gente coloca na 10.1 10.2 que é aquela arminha que a gente coloca até a nossa arma daí você abre um negocinho que fica bem aqui do lado da arma Daí lá dentro não tem um negocinho pra você colocar essas armas aqui? Aqui não, aqui você já usa aquelas armas Muito coreteiro, achei top essa ideia Tipo, ó, e tá mais onze a roupa e mais onze chapéu Tipo, eu gostei muito mano. Eu vou upar minhas práticas aqui Porque só uma coisa que eu achei que veio um pouco assim chata Foi o fato de não poder upar as armas, tá ligado? Colocar, a adorar assim, ó, tá ligado? Isso aqui é uma questão bem chata mas fora isso, mano, o servidor tá muito legal no pi... oh, Os caras me ofereceram o cupom pra gravar aqui Mas eu não aceitei, eu tipo assim Falei, vou gravar, mas só pra divulgar mesmo Pra dar uma moralzinha pro servidor Fora isso, mano, o servidor vai estar tá aí <tos> Mano, na moral, te... Te... Te... Te... aqui, porque tá foda, galera Cheguei agora há pouco aqui em casa Agora pouco não, eu já falei umas 3 horas e eu vou tentar achar alguém aqui no PVP para mostrar para vocês quantos que ganha quantos que ganha por batalha. E quando eu tirei PVP da última vez eu ganhei 40 mil quando matei uma pessoa. Em morte você ganha 20k. É tipo 40k por vitória e 20k por derrota. Basicamente é isso, mano. Que você vai ter de. É, quando você, basicamente é isso que você vai ter quando você fazer PVP aqui nesse servidor. Ó, não tô encontrando ninguém, eu vou dar um pause aqui até achar uma pessoa e volto já. Galera, devido ao horário que tá muito tarde, né, mano? Eu não vou conseguir achar pra ir aqui. Mas se vocês baterem essa meta que eu pedi, que são 100 likes, eu vou trazer um vídeo aqui de PVP pra mostrar pra vocês como que o servidor é velho. Mas se você quiser entrar pra testar, cara, link tá na descrição, parça. É só entrar aí, ó, o servidor é muito top, mano. E tipo assim, eu não coloco esse, a, esses anúncios aqui embaixo, porque quer ver? Eu quero ficar rico, né, cara? É porque com esse dinheiro eu posso querer tentar montar um servidor de DD Tank, mano. Vocês têm gente entender um negócio que eu não quero montar servidor da versão antiga, eu quero montar servidor, é, servidor que vai competir com os outros servidores da atualidade, tá ligado? Mano? Porque você sabe o que quer ver, eu gravo só o um vídeo de DD pirata. Esse vídeo fica com Bobinho Tietchan, um bonito tá ligado mas <risos> mano o servidor é bem leve como eu disse pra vocês o link tá na descrição cara não perde tempo não mano vem se divertir aqui ó vamos ver aqui ó Já peco... vamos ver se os aqui vão aqui eu vou dar uma olhadinha na minha conta parça o que eu vou fazer aqui eu acho que eu vou fazer isso aqui vou vir aqui na sociedade vou criar uma sociedade pra nós mano como vou voltar a sociedade pro Tiety eu vir aqui ó vou colocar assim chichi demorou Oxi. então vai ser King, chichi como falha na criação ah tá eu não tenho um mais tarde eu vou criar essa sociedade <risos> eu mostro pra vocês parece que tipo assim porque tá muito tarde, mano Não tá achando ninguém no PVP Fui aqui no Salão da Arena e não achei ninguém, mano Vou até mostrar pra vocês o que não acha Nem o Boot tá achando, parça. Mas é porque eu tô gravando Quatro horas da manhã, eu também tô querendo achar alguém Ó, encontrou, velho Parece que quer ver, só eu falar Galera, é muito leve mesmo, mano Aí sim, ó Peguei um cara aqui Aqui, mano Ó, comecei primeiro, vou mostrar pra vocês a minha habilidade Mano, vocês estão vindo como o um servidor velho, galera. CT1 tá de assim. pe... 25. E parceria pegar bem da lata lá. lá pra vocês verem, ó. ó. Ó, Certinho, Sim, irmão. Certinho. O carinha uma... até ah, vai voar porque ele tá ligado que não tem como, meu parceiro. Você tá jogando com o cara mais bonito e cheiroso aqui do YouTube. Ó. Ficou fazer aqui, tchetia. Perde tempo não, filho. E o bando aqui, galera, o que, que acontece? Você tem que ver, tipo assim, a habilidade sua, mano. Eu não, é não, o ângulo. O ângulo seu vai, até um 90, cara. Isso que eu vou é e mano. Nossa, esse cara foi abusado. Mandou. Né? Ixi! Galera, eu falei assim, mano. Esse cara aqui também tá. Quer ver? Tá também tá bonito velho. Mas.. Tá bonito cheiroso, mas. Não, não tá. Quer ver? Bonito cheiroso, Porque o cara, como tá bonito e cheiroso, ele acerta. Mas, tipo assim, você vai cá, tá, ó. Mandar um. Aquele naipe. naipe. Naipizão, tchê Quer Ô, fiote, mas tinha de TTV pra nós. O cara mandou 50-50. Me 50. mandou 1x1. Um Nossa, mano, desiste da vida. Na moral, essa você tá arrumando, tio. Mas isso não. Nosso bebezinho, será que a gente vai ter agora? Por favor. Obrigado. Isso aí. Hein? Mesmo que não mate. Vamos tentar tirar uma, uma vidinha desse cara. Vocês viram que isso é uma garrinha, né? Do Paul. Muito bonito. Eu achei interessante pelo fato de poder usar essas armas aqui. O cara tá com aquela essa arminha aqui que é tipo um cano né mano e no meu DDTank eu não vou dar muito spoiler mas quem tá ligado das lives vai não é ver a arma que vai ter lá que vai ser muito zoeiro mas deixa isso para um próximo vídeo comenta aí se vocês querem um vídeo respondendo inscrito eu posso até fazer e o Titi faleceu <risos> eu ganhei 14 mil cupons Como que dá para vocês perceberem aqui do lado aqui ó no chat aqui ó você ganhou 14.620 pontos pela sua derrota. Infelizmente, a gente vai morrer pelo fato da conta ser criada hoje. Daí acaba morrendo, né? Mas eu garanto: se vocês baterem a meta de 100 likes aqui nesse vídeo, o que, que acontece? Eu vou vir aqui fazer a evolução mano, daquele naipe. Não, não vai ter nem brincadeira com o Tietchan. Vai ficar aqui a continha mano, daquele naipe. E se eu pegar muita tributa aqui, eu ver que vocês estão apoiando, parça, vai ter muito vídeo. Então vocês assistem o vídeo até o final pra vocês entenderem, mano. O vídeo. Porque a galera assiste o vídeo 4, 5 minutos e já vai comentar coisa que nem tem nada a ver com o vídeo. Assiste o vídeo, né? Comenta uma, uma coisa que vê que seja criativa, cara. Que seja, que ver, uma coisa que tipo assim, relacionada ao vídeo. Não um, um tem que ver que não tem nada a ver com o vídeo, entendeu? Mas basicamente é isso, rapaz. Novo servidor, link na descrição. Se você quiser entrar, tá aí. Tamo junto, 40k por vitória e 20k por derrota. E também o servidor é muito leve. Você cria, já começa nível 20. Já tem uns cupons. Você, quando você está nível 28, você já pode colocar que vê a montaria no peixe dourado. No pet, você já começou com o pet da Fênix 5 estrelas que essa, ó, requisito armadura plus já começa com ela permanente também. E vamos, vamos colocar aqui. Gostei de achar um cara e quando eu acho, eu não morri, mas faz parte, né, mano? A continha tava fraca. Mas vamos bater esses 100 likes aí, eu confio. Se bater 100 likes, o tiazinho vai estar tá de volta aqui naquela evoluçãozinha que só quem é inscrito no canal fiel sabe. Então é isso aí, mano. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço do senhor Tietchan. E até a próxima. E me segue no Instagram. Tamo junto, família. Tchau.